Olá! Aqui é a Daniele Schmitz. Vamos ver quais são as recomendações de acessibilidade sobre o estilos para formatar títulos. É importante que a gente selecione os títulos e defina que ele é um estilo de título 1, título 2 ou título 3, porque assim o leitor de tela Vai informar que aquele título se trata de um título de nível 1, de nível 2 ou de nível 3. Então, ele vai estruturar o documento hierarquicamente. E como nós fazemos isso? Nós estamos no LibreOffice Writer. Já coloquei aqui no documento exemplos de títulos que nós poderíamos ter num documento. Então, títulos primários, todos os títulos primários, nós vamos colocar título 1. Então, nós vamos em estilo e vamos marcar a opção título 1. Todos os títulos secundários, né, subtítulos, nós vamos colocar estilo título 2. Para os títulos terciários, nós vamos selecionar e vamos em estilos e vamos marcar título 3 existe também as opções de atalho seleciona os títulos e pressiona CTRL 1 CTRL 2 ou CTRL 3 agora aqui nós temos mais um título de nível 2 clico em estilos e seleciono agora temos um título de nível 1 vou em estilos Escolho Título 1. E aqui temos mais títulos de nível 2. Então, nós vamos em Estilos e vamos marcar a opção Título 2. Assim que se faz a aplicação de estilos. Mas vocês podem ver que esse título de nível 1, ele está configurado em tamanho 24. Mas geralmente em trabalhos acadêmicos... É tamanho 12 que você usa. Então, como é que nós vamos fazer para modificar o estilo? Ah, então, vocês viram que a gente não precisou selecionar e configurar o tipo da letra, tamanho e efeito. Nós vamos fazer isso nos estilos. Ah, então, nós vamos selecionar o título de nível 1. Vamos em estilos e vamos clicar em editar estilo. Então, nós vamos trocar a fonte para Arial. Geralmente, o título primário ele é negrito e ele é tamanho 12. Vamos em efeitos da fonte. Geralmente, o título 1 ele é em letra maiúscula. Então, em efeitos da fonte, efeitos, vamos selecionar em caixa maiúsculas. E vamos clicar em OK. Tá? Vamos ver aqui ó, o outro título que estava configurado também com o estilo título 1. E já foi alterado para aquela formatação que nós escolhemos. Agora nós vamos selecionar o estilo que foi aplicado. Que é o estilo 2. Nós vamos em Estilos. Editar Estilos. Vamos em fonte, também vamos escolher a fonte Arial. Título 2 geralmente é normal, também é tamanho 12. E nós vamos em efeitos, ele é letra maiúscula, maiúsculo sem negrito. Ok, então todos os estilos 2 já foram alterados, então viram que a gente não precisa ir em cada título e fazer a formatação individual. Aplicando o estilo em um deles, ele já aplica a formatação em todos. E agora nós vamos selecionar um título que está marcado como título 3. Vamos em Estilos. Editar estilo. Fonte. Arial. Eu vou colocar aqui itálico para vocês verem. E aqui ele apareceu em percentual, vou colocar aqui 90%. E ok. Então assim se estrutura um documento, formatando os títulos com estilos. E lembrando que para fazer sumário automático, os títulos têm que ser formatados dessa forma.